Nessa vídeo-aula nós vamos falar sobre desmatamento e queimadas. Deixa que o tio Queque te explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai falar basicamente sobre desmatamento e queimada. Tá? A gente vai falar de maneira rápida e a gente vai falar também com enfoque na Amazônia. Se você veio nesse vídeo aqui achando que a gente vai falar alguma coisa de política, que a gente vai falar com cunho político, vai ter treta nesse vídeo, esse não é o objetivo, tá, galera? O objetivo nesse vídeo, na verdade, é passar conhecimento pra você, é o que eu sempre fiz, ajudar você que tá do outro lado, fazer uma prova do vestibular, fazer uma prova do Enem, tá? Tem muita gente que tá pensando que por estar na mídia, a gente sabe, né, que tá na mídia agora, falando de Amazônia, falando sobre desmatamento, falando sobre queimada, ah, vai cair esse ano no Enem. Na verdade, galera, se cair desmatamento, e queimada esse ano no Enem é porque já é uma coisa recorrente porque o Enem ele sempre falou sobre é... mas não pelo que está acontecendo agora ele sempre falou sobre preservação ambiental o Enem sempre sempre está falando sobre sustentabilidade então a gente tem que estar de olho nessas coisas mas não em si pelo que está acontecendo agora mas sim pelo que está acontecendo nos últimos anos tá eu vou sair da frente aqui para você bater aquele velho print maroto o tio QQ sempre te ajudando Beleza? Depois você deixa nos comentários o que você achou da aula. Então bora fazer um comentário só para tirar você da escuridão. Beleza? Bora falar um pouquinho sobre a Amazônia, galera. A Amazônia, apesar de eu mostrar aqui um mapa do Brasil, mais ou menos um mapa do Brasil, a gente sabe que a Amazônia, legal em si, ela pega outros, outros países, tá? Mas a Amazônia é basicamente uma floresta tropical, ela tem uma grande biodiversidade. Cuidado com a prova do Enem, que quando a gente fala de biodiversidade, não é quantidade de indivíduos mas é a variação de indivíduos. Lembra que a gente pode ter no local vários indivíduos, mas não quer dizer, posso ter vários seres humanos no local, mas não quer dizer que eu tenha uma grande biodiversidade. Biodiversidade quer dizer que eu tenho variedade genética na Amazônia. E quando a gente fala de variedade genética, biodiversidade, a gente está pensando em flora, a gente está pensando em fauna, a gente está pensando em micro-organismos, galera. Vários micro-organismos que a gente pode encontrar na Amazônia, porque o clima ali favorece temperatura elevada, onde acelera é, a proliferação de microorganismo. eu tenho também grande quantidade de umidade, essa umidade, o micro-organismo ele adora, tá? Um erro também comum é, da população em geral, não você que está estudando, mas dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, pulmão no sentido como se liberasse oxigênio, né? Como se pulmão liberasse oxigênio, mas tudo bem. A gente sabe, na verdade, que grande parte do oxigênio que a, que a vegetação produz, a Amazônia produz, ela consome, por quê? Se cair no Enem porque ela é uma floresta clímax, não esquece, sucessão ecológica. Estudou isso em ecologia? Lembra que eu tenho vários tipos de sucessões, até que uma floresta ela chega no equilíbrio, tudo quase que ela produz, ela consome, tá? Então a Amazônia, na verdade, não quer dizer que ela produz pouco oxigênio, ela produz bastante, mas ela consome quase tudo para ela. Então é uma floresta clímax. A gente sabe que quem produz uma grande quantidade de oxigênio para o mundo em si são as algas, tá, galera? É o fitoplâncton. Só que a Amazônia é importante no que a gente chama de sequestro do carbono. Grave isso aqui. Sequestro do carbono. Kennedy, o que quer dizer isso? Galera, apesar dela não ser a grande produtora de oxigênio, mas ela capta grande quantidade de CO2. E quando você pensa em CO2 em prova, você já tem que pensar em aquecimento global, você já tem que pensar em efeito estufa. Então, quando você desmata, quando você tira uma vegetação, você não está possibilitando daquela vegetação captar o CO2. Lembra que a planta ela capta o CO2 para fazer o quê? Fotossíntese. Então, desmatou. Além do desmatamento, ele é, liberar CO2, porque muitas vezes quando você desmata, você, é, a vegetação que fica lá ela sofre decomposição, essa decomposição pode liberar o CO2, você também, ao tirar a vegetação, você não está possibilitando que ela sequestre o carbono. Então... Aumenta a quantidade de CO2, com isso está relacionado ao aquecimento global, tá, galera? Bora falar de desmatamento, bora falar de Amazônia. É claro, cuidado. Quando a gente fala de desmatamento, principalmente quando a gente fala lá em geografia, quando a gente estuda geografia, história, a gente pensa muito na Mata Atlântica, né? quando a gente pensa desde a colonização, 100 anos, a gente pensa em Mata Atlântica, com certeza, foi muito devastado. Quando a gente pensa nos últimos 15, 20 anos, Amazônia e Cerrado. Mas, principalmente tem um bioma que tem caído muito em prova, que é o Cerrado, galera. Olha, já perdeu 51% da sua vegetação nos últimos 15 anos. Então, o Cerrado caiu ano passado. O Cerrado é um bioma muito fragmentado. A Amazônia também, mas acontece muito fragmento. A gente vai falar depois em outro quadro. Fragmentação de ecossistema, galera. Fragmentação de hábito. Então, o Cerrado está sendo muito fragmentado. E a gente sabe... Que o que intensifica essa fragmentação, esse desmatamento principal é o quê? É a expansão da agropecuária, principalmente a pecuária. A gente sabe que a produção de pasto, Então pra, pra, por isso tem se falado muito em carne, né? Que a carne, comer carne, que eles não, não entendo? Porque que está relacionado comer carne, está relacionado ao aumento do desmatamento. Porque quando você aumenta o consumo de carne você está aumentando, ou principalmente o processo agropecuário também, você está induzindo a pessoa a criar mais pasto, a, a, a incentivando mais, a criar mais gado, com isso, incentivando o desmatamento, tá? Então, já sabe, já sabe o que você tem que ter ligado se ficar em prova. Crescimento da urbanização... Aumento de queimadas ilegais. A gente sabe, galera, que é até permitido fazer determinadas queimadas em determinadas épocas do ano, até para fazer a pecuária. É permitido, em algumas situações... Porém, você tem que ser tudo legalizado, no papel. Só que está aí o problema. Como é que a gente vai fazer esse monitoramento? Como é que a gente vai fazer essa fiscalização? Quando a gente fala de Amazônia, é um bioma muito grande, galera. Então a fiscalização, principalmente por pessoas, fica muito complicado. Daí a importância de ter um monitoramento, principalmente via satélite. Por isso que a gente tem o um INPE, galera, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que entrou muito na mídia aí. É, é, muitas tretas aí a gente tem alguns satélites né como o que são três um projeto chamado de Prodes onde ele avalia o desmatamento anualmente tá ele é, é, tem basicamente 95% é, por cento, vamos dizer assim de eficiência na, na análise dele de desmatamento porém é, de 2003 para cá foi necessário devido a alguns alertas de desmatamento foi necessário ter um satélite um pouco mais, vamos dizer assim, é, fazendo detecções mais constantes, mais diárias, tá? E ele foi chamado de DETER. Só que o problema, esse DETER aqui, ele identificou, olha que foi a treta, na verdade. Esse DETER, ele identificou, o INPE, através dele, identificou um aumento repentino de junho, julho, eu vou mostrar até numa imagem para vocês, eu vou deixar no link aqui embaixo, para quem está assistindo no YouTube, vou deixar um link para vocês, um aumento no desmatamento. E qual é o objetivo dele, na verdade? Ele não tem a, a eficiência como o PRODES, tá, galera? Mas o objetivo dele é alertar alguns órgãos de fiscalização, como o IBAMA, hein? Tá acontecendo um desmatamento absurdo, eu detectei lá, então vai lá. Então foi essa a treta, porque é, basicamente o governo é, falou pro INPE que esses dados, na verdade, não necessariamente estão certos, não estão é, bem... É, avaliados, uma vez que ele não é tão eficiente, uma vez que pode ter sobreposição de área, que o governo iria investir em outros satélites melhores, tá? Então, isso foi o grande problema entre a briga no INPE com, com o governo, tanta treta, né? Não ter dado a, a, ao alerta do desmatamento, tá? Mas eu vou deixar também que houve um aumento, é claro, que quando a gente fala que houve um aumento, considerando os últimos anos, né? Ou, ou ao ano passado. Quando a gente vai analisar se a gente for pegar 15 anos, 20 anos, tem gente que considera... Ah, é isso que eu não entendo. Tem gente que está falando que está é, na média, tem gente que falou que aumentou. É porque depende de como você vai analisar. Se você vai analisar 15 anos, a gente vai considerar, comparado aos outros anos, poderia estar tá na média. Se você vai analisar em relação ao último ano... Só que, galera, o objetivo dele é o alerta de agora. É o alerta que está acontecendo agora. Então, ele alertou que teve um aumento repentino e ele foi lá e pediu para fiscalizar melhor isso, tá? Mas o que a gente tem que saber, basicamente, quais são as consequências? Bora esquecer disso. Quais são as consequências para a sua prova do desmatamento? A gente sabe que quando a gente desmata a Amazônia, o bioma, a Amazônia, galera, ela controla o clima do nosso planeta. A gente sabe que o Brasil, galera, ele tem, ele tem várias massas de ar, que a gente pode dizer assim, tem várias massas de ar quente e eu tenho uma massa de ar fria, que elas batem nas cordilheiras, né? Vai bater nas cordilheiras, vai passar pela Amazônia e traz aqui para o Sudeste. Então, a gente sabe que, na verdade, a Amazônia em si, ela influencia, sim, muito no clima do, da América do Sul. Então, ela influencia no clima aqui do, do, do Sudeste. Então, nuvens, massas de áreas que são formadas na Amazônia vão influenciar até em chuva aqui em São Paulo. Então, então sim, o desmatamento ele pode alterar a mudança no clima. Se você desmatar, vai ter menos evapotranspiração, e pode ter, sim, uma mudança na quantidade de chuva, sim, no resto da América do Sul. Claro que, quando você desmata, também pode aumentar a quantidade de poluentes, como eu falei para vocês, com isso está relacionado ao aquecimento global. Se você está desmatando o local, lembra que na Amazônia a vegetação ela é bem fechadinha, a gente chama que é uma vegetação densa, então é muito interessante porque, como tem grande pluviosidade, chove muito, a chuva ela não cai diretamente no solo, se você desmata aquela região, caiu diretamente no solo, aumenta a lavagem dos nutrientes do solo, lixiviação, consequência erosão, pode acontecer um assoreamento, que é levar um pedaço de terra, cair terra em rios, tá? E aumenta também, o Enem já falou que o desmatamento está relacionado ao aumento de doenças, principalmente doenças que têm como vetores mosquitos, porque você está tirando principalmente o hábito, você está mexendo no hábito dele. Então isso acontece muito desmatamento, Algum, alguns animais até, não só, vetores, de doenças, ir para a cidade. Então pode aumentar algum, alguns casos de doenças de chagas, pode aumentar algumas doenças como febre amarela, que tudo está relacionado a mosquito, tá? Beleza? Então isso aqui só um comentário rápido, e, mas saindo mais uma vez da frente, a gente vai falar agora sobre queimadas. Agora dá uma olhada nessa imagem aí que eu estou mostrando para vocês, isso aqui está no próprio INPE, tá galera? Você pode... Vou, posso deixar um link no YouTube, Vá no meu YouTube, vai ter um link lá embaixo, você pode colocar aqui Brasil. E se você for pegar aqui o ano de 2019, tem gente que pergunta, Kennedy, os focos ativos de queimada, estão na média ou não estão na média? Galera, tudo claro que é interpretação. Dados, galera, em matemática, em estatística, é como você interpreta. Se você for ver aí 2019, bora pegar agosto? Se você for pegar aí, tá, é, 43.720... Se você for pegar pela média dos últimos 10 anos, é claro que ele está na média. Então, você poderia dizer que é, as queimadas elas estariam na média. Agora, é claro que a gente tem que também analisar, não só nos últimos 10 anos, mas também é, nos últimos anos. Né? Se a gente for analisar em comparação ao ano passado, ao ano passado aumentou bastante, consideravelmente. Então, como eu falei pra vocês, a gente tem que avaliar. A gente tem que ver, na verdade, se foi consequência de queimada ilegal, foi consequência de queimada por ser o período seco. Será que foi os dois? Será que foi, é, na verdade, falta de verba? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Então, a gente não, o objetivo, na verdade, não é ficar julgando aqui nesse vídeo, como eu falei pra vocês, mas sim apresentar o que a queimada ela pode ter como consequência, tá? Então, olha, saindo da frente para você parar o vídeo e bater aquele velho print, então a queimada então, ela pode ser de modo natural, no período seco, e na verdade a gente sabe que o correto, na verdade, era aumentar essa quantidade de queimadas agora, nessa época, mas é, era mais comum em começo de setembro, então final de agosto, começo de setembro, mas começo de julho, início de agosto já estava tendo um, uma quantidade de queimadas que não era esperado, tá, galera? Então, se você não sabe se é por ilegal, tem que ter investigação. O INPE, então, análise. Aumentou ou diminuiu? Kennedy, é como você vai interpretar os dados. Se você vai analisar os últimos 10 anos, se você vai analisar de um ano para cá. Consequência das queimadas, galera, consequência dela, assim como o desmatamento, pode dar consequência fragmentação de ecossistema que caiu no passado no Enem, olha... É, a fragmentação de ecossistema, eu tentar explicar de uma maneira bem simples para vocês. Eu tenho uma área, uma determinada área aqui, onde eu vou fazer uma queimada, vou fazer um desmatamento, e eu fragmento esse ecossistema. Mas bora pensar, galera, em cadeia alimentar, bora pensar é, em uma vegetação que levou muito tempo para se adaptar. Então, quando você fragmenta esse hábitat, quando você fragmenta esse ecossistema, você está deixando muitas espécies expostas. Você está fazendo a espécie perder o hábito dela, você está fazendo ah, algumas espécies ficarem expostas a predadores. Então você pode levar a uma diminuição da biodiversidade se cair no Enem. Diminuição da biodiversidade. E até a extinção de determinadas espécies. Porque, pensa comigo, se tem Kennedy, de... Ah, tudo bem, é, no Cerrado tem espécies que são adaptadas ao fogo. Beleza. Na Amazônia nem todas, tá? Mas principalmente no Cerrado tem planta que precisa ser queimada germinar beleza mas é ela sofreu um processo de seleção natural né o problema é que quando você expõe uma espécie que ela não tá vamos dizer uma espécie estava aqui no meio olha tava aqui no meio e quando você fragmenta esse ata e ela fica aqui na borda ela fica mais suscetível a predadores ela fica suscetível a, a, a fogo então ela não estava acostumada a isso ela não foi preparada. Então, você pode levar a extinção por deriva gênica. Galera, entenda o termo deriva gênica, não é seleção natural, tá? Seleção natural é algo, vamos dizer assim, que não é aleatório, é algo que acontece na natureza, então sobrevive aquele que é mais rápido. A deriva gênica, não. A deriva gênica, geralmente, é um desastre ecológico, é uma queimada, é uma erupção vulcânica, é um tsunami. Então, uma espécie pode chegar, principalmente, olha o que já caiu em prova, em fragmentos menores, Pode acontecer, se tiver uma queimada, uma extinção por deriva gênica. Você já viu isso em prova. Cuidado. Se cair em prova, ah, nunca ninguém viu que o que está vendo aqui com vocês. Tá? Claro que também a queima leva à emissão de CO2, aquecimento global, está relacionada à usando do solo. Galera, o que eu posso fazer para tentar conectar esses dois ambientes aqui? corredor ecológico, que já tem, é, veio ano passado no Enem, é a conexão entre dois ambientes, é muito importante, porque isso facilita o fluxo de espécies, o fluxo que a gente chama de fluxo gênico. Então, deixa eu ver se eu entendi. A fragmentação ela pode levar a uma perda de hábitos, exposição a predadores, é, é, é perda da biodiversidade, e uma, uma coisa que a gente pode fazer para tentar corrigir é o corredor ecológico que aumenta esse fluxo gênico. Galera, tem muitas espécies, na verdade, que elas só conseguem se reproduzir quando elas migram. Então, a onça pintada era muito comum dela migrar da Amazônia, Cerrado, e lá para o Pantanal, e no meio dessa, desse caminhar dela, encontrava uma oncinha macho, encontrava com uma oncinha fêmea. Hoje, devido à fragmentação de árbitro, devido à queimada, desmatamento, está deixando de migrar. Isso pode levar à diminuição da reprodução da onça e, quem sabe, a uma extinção futura, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, galera. Essa vegetação aqui, se eu não criar um corredor ecológico, ela lembra... A vegetação que fica na borda, ela fica mais suscetível, principalmente a queimadas, a predadores. Então essa vegetação, ela pode ficar sendo atacada de fora para dentro. Então eu ataco primeiro uma vegetação de fora. Quem é o próximo? É o outro que está mais adentro. É o outro. Até que um momento eu vou atacando de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro a vegetação que a gente chama da borda, até o momento que essa vegetação ela pode deixar de existir. E se o Enem perguntar qual é o nome desse efeito que acontece aqui, você vai colocar em prova o nome disso aqui é chamado de efeito de borda, tá, galera? ai eu nunca ouvi falar. Tá ouvindo falar agora, tá? Efeito borda. O efeito de borda, quando você tem uma fragmentação de um hábitat ou de um ecossistema e ele vai diminuindo, vou atacando a borda, vou atacando a borda, vou atacando a borda até essa vegetação ela deixar de existir. Eu espero que eu tenha ajudado, o meu objetivo foi sim ajudar vocês aí para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário. Aguardo vocês numa próxima aula. Beijão!